E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motorlog Belém Já tô aqui devidamente de capa Porque já está rindo um toró. Acabei de deixar o meu cunhado na, no curso aqui No pré-vestibular E agora eu tô voltando pra casa da minha namorada Debaixo de uma garoa Que já está se alastrando Bora ver se essa chuva dá uma trégua pra gente, cara. Isso aqui é 14 de abril. E olha só, é muita água, velho. É muita água. Eu acho que eu vou até tirar meu sapato. Pra poder não pegar essa água cera do pé. Eu vou parar ali na frente só. Bora ver se eu para aqui logo, né? Prevenir do que remediar. Agora fechou o baú. Fechado. Agora partiu, igual que no, o tempo certinho que eu, que eu guardei a bota foi o tempo que engrossou a chuva O engraçado que parece que esse semáforo de ele fecha mais rápido do lado de cá do que pro lado de lá Isso. Aqui o sistema funciona assim, não sei como são nas outras cidades acho que deve ser da mesma forma Se passar de dois semáforos Seguidos pela faixa exclusiva do ônibus, é leva a multa. Ou seja, se eu passar nesse quarteirão aqui, vem, e tiver um radar, e no próximo tiver um radar também, eu passar, continuar passando no quarteirão, leva uma multa. Mas claro que não é seguida assim, até porque eu acho que a lógica da cidade não, não permite fazer isso. Então, o cara quiser dobrar pra direita, aí vai ter que ficar andando de faixa toda hora. Aí eu acho que eu acho que é um sim ou não, um sim ou não, que é até para economizar dinheiro de, de botar radar e tudo mais. Eu queria saber quem é a empresa, fé da mãe que produz esses radares aí. Ó oh, desgraça, né? Acho que é José Mauché, Centro de Belém. E agora eu vou dobrar aqui na 9 de janeiro. 9 de janeiro, aí depois eu subo até a Marquês, depois eu subo a Marquês todinha, depois chego na rua que eu dobro, depois eu chego no meu destino, e aí acabo o vídeo. Então, se quiserem, se a fim de ver um vídeo chuvoso, aqui está. Essas luvas aqui são de iSoft, meu cunhado comprou pela wish.com. Só que as luvas vieram erradas, vieram um tamanho diferente na cor diferente. Aí a gente usa aqui, cabe na minha mão, cabe na, na, na, minha, na mão da minha namorada, enrolou tudo aqui. E a gente usa pra ficar um conforto melhor com a luva. O, o pano dela passa o ar, né, então é bem confortável que não esquenta a mão. As minhas luvas da Motoscar eu já encontrei, só que ainda não, como eu não tinha a intenção de de andar com essa moto hoje, né, eu achei que era uma coisa rápida, então eu deixei as luvas em casa vim de carona com meu pai aí chegou na casa da minha namorada aí eu tive que pegar as luvas pra fazer umas corres, corre lá muita água, velho se eu tivesse de bronze, minha bermuda tava encharcada porque como tem a carenagem, como vocês viram lá no vídeo da da minha namorada, falando sobre as impressões dela da moto a Mercedes tem uma carenagem grande na frente e quando está de moto, se protege muito da chuva da chuva que vem de frente então pega um pouco de de chuva no peito, como qualquer moto, né? exceto aquelas que tem a bolha mas nas pernas e bermudas, essas coisas assim Molha num tempo, molha, molha, mas molha no tempo bastante maior do que fosse com a brossa Porque as carenagens é da brossa são pequenininhas e não protegem tanto Ai. Ele tá caindo pau d'água, meu filho Pau d'água valendo vamos ajudar o cara aqui, ó mudar de faz pra ele entrar é muita água, é muita água, é muita água. Acho que eu vou até encostar ali. Está quase sem condições de continuar. Mais ou menos, né? mais ou menos. lá pra casa semana. Assim, vocês podem ver, não falando tá nem pra ver a pista direito. Tá, ch tá chovendo muito e ventando muito. Ó, poça de água aqui tudo já. É assim é isso. Tô com a capa de um peito em cima, mas... A... Já está começando o início de... Molhamento. Bora por aqui. Vamos abrigar. Bem aqui. Ai. De esperar passar, estava demorando demais. só vai essa situação, cara. É água para tudo condenado. Muito cuidado na pista. Aqui na Marquês de Val. Olha eu aqui. O cara tá vendo o sinal, tá fechado, tem carro um vindo, quer assassinar uhum. Ai, dai paciência todos os nossos condutores que parar. Do Brasil e do mundo inteiro. Aí tá bem fraquinha já. Em relação ao que estavam, cara. Ué doido. Olha só. Cara. Graças a Deus, né? Melhor chuva do que seca que estiagem, né? É uma vegetação. Aqui é beleza assim. Quando chove, chove muito, cara. Chove pra caramba. Mas também a chuva é curta. É rapidinho que passa também. Chuva aí de... 10, 10 15 minutos. Mas também... Alaga tudo tá chovendo a bermuda nessa circunstâncias já tá um pouquinho molhada mas a cueca ainda não isso é importante cala frio eita pô. olha atenção minha gente e a avenida angostura entre Parques e pé do Miranda é isso aí gente você é um do vídeo por aqui Obrigado por acompanhar mais um vídeo do Motovlog Molhado Belém. Alright? Tudo certo.